Problemas de coluna, como evitar? Cuidar da coluna é importantíssimo, porque além de evitar dores, o funcionamento dos órgãos está diretamente ligado ao sistema nervoso central, por isso dependem de um bom alinhamento da coluna vertebral. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 85% das pessoas sofrem de dor nas costas pelo menos uma vez na vida. Na verdade a coluna é o centro, é o eixo por onde todo o seu corpo se conecta para que você possa movimentar. Então ela é o seu eixo de gravidade, ela é fundamental para você ficar em pé, para você ficar sentado de forma adequada, para você se movimentar, qualquer tipo de movimento mesmo que seja deitado, se você não tiver um apoio adequado, se você não tiver uma coluna adequada, você não consegue. Então, ela é fundamental para viver. Se a postura inadequada por mais de 20 minutos já compromete a coluna, imagine se passarmos anos dormindo num colchão que pode prejudicá-la. Uma noite mal dormida se reflete em nosso estado físico e emocional e afeta o relacionamento familiar e o desempenho pessoal e profissional. Sem dúvida alguma. Manter durante a noite um sono contínuo e reparador é básico para a nossa saúde física e mental. A temperatura, o ruído e as condições gerais do lugar onde dormimos são variáveis importantes que temos que considerar para alcançar sonos profundos e reparadores. Escolher errado um colchão pode custar muito caro para a sua coluna, para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Mas qual é o melhor colchão para a sua coluna? Colchões comuns são denominados de duros ou moles. Os colchões duros ou rígidos provocam uma pressão da superfície de apoio, deformando a coluna, dificultando a circulação sanguínea e comprometendo o conforto, prejudicando o sistema nervoso central. Colchões moles ou macios fazem com que o corpo afunde desviando a coluna e ocasionando inflamações musculares com o passar do tempo. Quando deitamos, a distribuição do nosso peso sobre o colchão não é uniforme. Por isso, um colchão convencional, esses de mola ou de espumas com densidade uniforme de 28 ou 33, que são os mais populares, podem acabar prejudicando a coluna. A distribuição do nosso peso quando deitamos no colchão é 8% na cabeça, 33% no tronco, 44% no quadril e 15% nas pernas, por isso o colchão convencional se torna inadequado para a coluna vertebral. Com o avanço tecnológico e a medicina preventiva, foi desenvolvida a densidade equalizada, composta por múltiplas camadas de densidades diferentes, oferecendo melhor ergonomia ao corpo, o que possibilita atender a todos os tipos físicos, proporcionando uma comparação correta à coluna vertebral. Dessas tecnologias inovadoras, destacamos a densidade equalizada do colchão terapêutico anti-estresse. A densidade equalizada é composta por diversas camadas de poliuretano com diferentes densidades reais a fim de atender todos os biotipos. As camadas macias acomodam as articulações e são corretamente mescladas com camadas mais firmes que distribuem o peso ao longo do colchão, proporcionando assim uma excelente ergonomia para pessoas de até 150 kg. Porém, como a percepção do conforto é diferente entre as pessoas, otimizamos o nível de conforto e ortopedia, equalizando algumas possibilidades. Alguns modelos anti-estresse oferecem a opção da camada comfort e do tampo soft sem comprometer a qualidade ergonômica. A densidade equalizada é mais firme e recomendada para quem prioriza os cuidados com a coluna. O modelo soft acrescenta uma camada de viscoelástico e fibra no tampo superior da densidade equalizada. É uma excelente opção para quem busca o equilíbrio entre conforto e ortopedia. O modelo Comfort, além do tampo soft, possui uma camada de espuma HR ou látex, incorporados na densidade equalizada, ideal para pessoas exigentes que não abrem mão do conforto. Superfície anti-estresse A parte superior da densidade equalizada é feita com perfilado ortopédico massageador, conhecido também como rabatã, o perfilado ortopédico é um poliuretano especial que recebe um corte específico em alto relevo, é submetido a um rigoroso tratamento com produtos especiais, vulcanizado em alta temperatura, tornando-o poroso e de difícil deformação. Por isso, o perfilado ortopédico proporciona a temperatura agradável ao corpo e facilita a evaporação da transpiração, diminuindo a proliferação de ácaras. Dessa maneira, a superfície anti-estresse proporciona uma automassagem relaxante, reduz a pressão de contato e permite uma melhor ventilação do corpo enquanto repousa. Ele possui milhares de pontos de acupressão e enrijecidos que imita a ponta dos dedos de uma massagista, proporcionando uma automassagem relaxante e ativando a circulação periférica. Os tecidos utilizados recebem tratamento antialérgico, alérgico guard e tornando os totalmente blindados contra ácaros, fungos e bactérias, que são os maiores causadores de doenças alérgicas. A pesquisa do INER, Instituto Nacional de Estudos de Repouso, revelou que mais de 100 milhões de brasileiros dormem em colchões vencidos ou inadequados. Dormir bem é possível. Todos podemos conseguir um sono magnífico. A estrutura do colchão terapêutico anti mantém o corpo em posição natural, o que permite o aconchego dos ombros e quadris que protege a coluna e melhora o funcionamento do sistema nervoso central, além de proporcionar conforto e bem-estar, distribuindo adequadamente as diferentes percentagens de peso das partes do corpo. Veja como é diferente num colchão terapêutico anti -estresse. Você tem a acomodação dos quadris e ombros, deixando a coluna numa posição correta, segurança para seus ossos e articulações, garantindo uma perfeita circulação sanguínea. Com isso, ajuda e previne vários males da coluna vertebral, tais como hernia de disco, bico de papagaio, escoliose, entre outros. Dormir é um processo vital e natural. Dormir bem é uma necessidade da vida moderna. Dormir bem é parte importante de um estilo e qualidade de vida magníficos. Atualmente existem inúmeras tecnologias, clínicas e aparelhos que permitem usufruir dos benefícios das terapias complementares. Desses aparelhos destacamos o colchão terapêutico anti-estresse. O sistema de densidade equalizada dos colchões terapêuticos anti-estresse acomoda perfeitamente todos os biotipos e até 150 kg por pessoa. O colchão terapêutico anti é o colchão ideal para descomprimir o sistema nervoso e aliviar dores nas costas, proporcionando um sono tranquilo e reparador. Se você quer investir na saúde e no bem-estar seu e de quem você ama, colocando na sua vida os benefícios que milhares de pessoas já desfrutam, você vai gostar dessa novidade. Para facilitar a sua vida otimizar o seu tempo e maximizar o seu conforto, a anti-estresse oferece várias tecnologias terapêuticas complementares que podem ser acopladas no seu colchão terapêutico anti-estresse. Magnetoterapia, Fotonterapia, Terapia Quântica, Vibroterapia, Cromoterapia, Termoterapia e Densidade Equalizada. Experimente os benefícios de várias tecnologias terapêuticas no momento mais apropriado do dia, durante o seu sono. Você passa de 6 a 8 horas dormindo. Nesse precioso período a energia está sendo recuperada através das tecnologias terapêuticas anti stress Tecnologia terapêutica e alta qualidade fazem do colchão terapêutico e da manta quântica anti a escolha é a certa. Juntando o colchão terapêutico anti-estresse com a ingestão de um ou dois copos d'água antes de dormir, os benefícios da desintoxicação celular serão ainda maiores. Experimente você mesmo a grande diferença que haverá na sua qualidade de vida antes e depois de usar o colchão terapêutico ou a manta quântica anti-estresse. Anti-estresse. Mais que uma marca. Um estilo de vida.